Boa noite, estamos ao vivo. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e você está assistindo a TV a jogada. É, se você está acompanhando essa série, nós temos discutido aqui todas as noites um pouco sobre finanças pessoais. É, nosso objetivo com isso é participar um pouco da sua vida e é, te ajudar a interpretar as notícias que você vê é, é, mais tarde quando você assiste jornal ou janta com a família é, e transformar essas notícias em, em recursos, né? É, ativos para você tomar boas decisões de investimento e boas decisões financeiras para o bem do seu patrimônio né? falar disso nunca é, é nunca é demais e principalmente numa hora de crise que a economia está em crise isso deveria fazer parte cada vez mais tecnicamente da vida de todas as famílias brasileiras então é, no, no último episódio a gente falou sobre a contemplação, a contemplação como um, uma etapa do ciclo, do ciclo gerencial que o capitalista faz e que, e que tem a função tem, de ser um momento reservado para você... É, analisar, contabilizar, calcular todo o resultado do exercício de um período. Então, a, a contemplação, que essa, é essa última etapa, etapa final aqui do ciclo de uma jogada, ela é uma etapa de profundo aprendizado e, e evolução para o capitalista, para o gestor. Porque ela é uma etapa de é, ter um, um feedback do, do, dos, das suas apostas, dos seus investimentos. E, é, e essa etapa é uma etapa que prepara para o processo que vem em seguida, que é o processo de capitalização do, desse período, do resultado desse período. E se você está acompanhando né, a, a relação de conceitos que eu tenho feito é, em, com, com esses episódios, você lembra da definição que a gente deu de capital né, como sendo aquele dinheiro que serve para gerar mais dinheiro. Então, é, um capitalista, é né, uma pessoa que... Tem por, é, por identidade é, a, a ideia de viver desse modelo de fazer o dinheiro trabalhar, é, para ela deve ser um, um grande momento, esse momento de capitalizar né, o, o, o resultado de um processo. Então. Por que, que é esse, esse momento o, o grande clímax do, do processo? Porque capitalizar, tecnicamente, é agregar os meios de produção, aumentar a riqueza e conseguir transformar isso em, um, em algo rentável, né? para que tudo funcione bem com a atividade central, central da empresa. Essa é uma definição que eu peguei no, no site significados.com.br, é, sobre a palavra capitalizar. Mas o site ele traz é, justamente o sentido que eu quero é, apresentar para vocês, que é um outro sentido mais amplo da palavra é, capitalizar. Então ele fala, no sentido figurado, também corresponde a tirar proveito e usufruir de uma situação para extrair benefícios. Como por exemplo, algumas celebridades capitalizam seus relacionamentos amorosos usando-os como inspiração ou como forma de manter-se na mídia. Então, é, como você pode ver, capitalizar é uma coisa é, bem, mais, é, bem mais comum do que a gente considera, na maior parte das vezes, e uma coisa bem mais parte da nossa vida social, né, da nossa vida... É, teatral, né, de tentar inclusive sempre é, utilizar esse capital simbólico, né, que é outro conceito que eu já apresentei, é, com esse objetivo de gerar um, um, um, um sucesso de um projeto de previdência. Né? Então, as celebridades que fazem isso, com certeza elas têm essa meta no foco dela. É, então, manter o relacionamento amoroso e aparecer nas, nas capas da mídia é uma forma de manter o nome e manter é, o, o, o ritmo na perseguição dessa meta que é a previdência. Né? Então, é, essa é uma, uma noção bem popular de capitalizar uma oportunidade, né? Mas não só as oportunidades a gente capitaliza. É, às vezes a gente capitaliza também os fracassos. Então, outro exemplo como ele traz aqui, uma frase falando. É, mesmo que o projeto não tenha dado certo, ela pôde capitalizar a experiência e usar o conhecimento adquirido para outras coisas. Então, é outra, outra, outro emprego desse, é, desse termo capitalizar, mostrando como que na vida a gente... É, com, sempre tem esse, uh, essa relação com, esse, com essa etapa da vida de é, analisar, contemplar o, o, os resultados de um processo, de uma colheita, e mesmo as vezes que essa colheita não seja bem sucedida, é, o resultado e, e, e a informação, o aprendizado gerado da, daquela experiência, pode ser capitalizado e virar uma coisa, uma coisa positiva a partir daquilo. Né? Quantas inovações, quantos grandes remédios é, e, e outros inventos não surgiram de uma experiência fracassada de, de desenvolver algum outro tipo de é, projeto anterior. Então, dessas é, experiências em que se fracassa, mas se chega algum, algum resultado é, que seja o aprendizado, sempre se capitaliza e você pode, com isso, é, realizar esses lucros, né? esses lucros que é, representam a colheita desse ciclo. Então, o que, que a gente capitaliza, no final das contas? A gente capitaliza notícias quando chegam na gente, dados, informações, recursos, conhecimentos, conexões é, e tudo isso vira, um quê? vira novos insights, novas visões, estratégias e vira sempre lucro de mais inteligência para o capitalista né, tomar decisões melhores é, no futuro. Então, quando a pessoa joga com, a, com essa consciência é, sobre o, que, que, o que, que o objetivo dela com, com uma jogada e ela joga com o objetivo de aprender, ela nunca perde, porque ela pode sempre internalizar o aprendizado e lucrar a inteligência desse processo que tem quase sempre um valor muito maior do que a perda material, a perda financeira e econômica do processo, principalmente quando a pessoa consegue incorporar essa inteligência, sendo essa inteligência uma inteligência necessária, uma inteligência crítica para ela poder é, subir de patamar, seja qual o projeto que ela tenha de vida. Então, é, quando... Quando não se tem sucesso e não se tem como recompensa é, o resultado econômico do processo, sempre se tem esse resultado é, de sabedoria, que o capitalista, né, o capitalista filósofo que, que eu estou me referindo, né, é, consegue incorporar. E com isso ele pode rever crenças, hábitos, métodos de investimento, toda a concepção, toda a, a estratégia interna que ele, ele tem para praticar os, os investimentos e, e, e seus empreendimentos no mercado. É, e conforme ele vai fazendo isso e vai evoluindo os conceitos, hábitos, ferramentas dele, ele vai evoluindo como pessoa e vai também coletivamente é, trazer, é, é, encaminhando, né, é, é, estimulando uma evolução coletiva de toda a espécie, né, de toda a humanidade, conforme ele, às vezes, é, produz alguma inovação, investe em algum negócio é, que. que que possa ser uma grande mudança de alguma indústria, é assim que o capital, é assim que o, é, o, o poder econômico acaba contribuindo para a evolução da humanidade, a evolução da sociedade. Né? Ele tem sido o principal motor da evolução tecnológica que tem mudado nossas vidas tão rápido é, nos dias de hoje. Né? Então, exemplos do, de coisas que a gente aparece na nossa vida todos os dias e que são é, oportunidades ou é, é, objetos, é, situações com, quem, com que a gente tem que lidar para tentar capitalizar, são, por exemplo. Às vezes, um, uma notícia de que vai acontecer um evento sobre o seu mercado na sua cidade. Né? Então, digamos que você trabalha no mercado é, da saúde, e que vai ter um simpósio, alguma coisa. Isso é um ótimo lugar para você é, capitalizar conexões, é, conhecer pessoas, conhecer novos, novas técnicas, é, então, isso é, um, é um, uma ótima oportunidade de lucrar muitas coisas e até dinheiro. Né? É, quando surge uma notícia de que o presidente Donald Trump se reuniu com, com líderes na cúpula na Arábia Saudita. O que, que significa isso? Né? É a questão da geopolítica do petróleo que está por trás desse tipo de notícia. Mas poucas pessoas sabem... Como, como interpretar e capitalizar esse tipo de, de informação. Né? Quando surge uma informação de que o Bitcoin agora ultrapassa 7 mil dólares. O que, que isso tem a ver com a notícia anterior? Né? São pontos distantes e difíceis de ligar. Mas com uma mandala como essa, construída em torno dos seus objetivos estratégicos, nenhuma dessas informações escapa do seu radar. Toda essa informação acaba sendo recirculada, reinvestida nos seus sistemas de decisões e ela vira a evolução do sistema, né? uma nova, um novo update do seu software, dos seus algoritmos internos de decisão. É, então, uma notícia que saiu hoje é, no UOL, Dólar sobe anti-real com temor sobre o futuro da reforma da Previdência. Né? Então, quem sabe capitalizar essa informação para gente? Quem sabe é, como essa informação pode ser útil para você ganhar dinheiro? Né? A gente não sabe, a maioria de nós não sabe é, os meios de comunicação, a mídia, é, nada disso te prepara para absorver esse tipo de informação, né? a reagir a esse tipo de informação. O governo, a escola, nada disso te empodera para reagir a esse tipo de informação. E, na verdade, até mesmo as, as maiores escolas de negócios e, e aqueles que deveriam nos preparar para reagir a esse tipo de informação hoje sabem muito pouco como nos ajudar a, a enfrentar e sobreviver nesse, nessa cachoeira de informação, nessa, nesse oceano de dados que a gente vive é, nas redes sociais nos dias de hoje. A gente é, digamos, afogado de tantos dados e de muita informação que a maior parte das vezes é inútil. A gente não sabe sintetizar e re, recircular essa informação é, nas nossas vidas e, e capitalizar, nada disso. E é por isso que essa metodologia é, tem sido desenvolvida para tornar tangível, para colocar de volta é, na ponta dos seus dedos o, o poder da informação e ajudar você a ligar os pontos de todas essas coisas é, a seu favor, né? fazendo com que o dólar, o Bitcoin, o Facebook e, e o evento da sua cidade todos trabalhem por uma só coisa que é a sua previdência, que é o seu, é, o seu próprio projeto de vida. Né? Se você puder colocar cada uma dessas coisas para trabalhar para você, você certamente vai é, chegar lá mais cedo. E como você faz isso? Bom, transforma ela numa peça desse jogo e coloca ela num lugar dentro do seu jogo. Você precisa aprender a, a, a reagir, a materializar e transformar essa informação num ativo seu, né? numa peça dentro do seu jogo, dentro do seu esquema. Então, sobre a informação que eu, que eu li, a notícia do dólar. Bom, o que, que ela quer dizer? Como se capitaliza isso? Se capitaliza basicamente fugindo do real para o dólar. Né? Se o dólar está subindo ante ao real, é, por causa do, do que está acontecendo no Congresso, os deputados não se entendem é, sobre a reforma da Previdência. Então, primeiro é isso. Fuja do real e, e vá para o dólar. E a notícia anterior de que o Bitcoin ultrapassa 7 mil dólares quer dizer o quê? Quer, quer dizer que também existe uma fuga de, de dólares para o Bitcoin. Então, é, como você pode capitalizar esse episódio de hoje? É, se você é, decidir hoje realizar uma aplicação em Bitcoin, muito provavelmente você vai ver os retornos disso, porque. Se o dólar está caindo perante o Bitcoin, o real está caindo muito mais. Então, é, está extremamente vantajoso investir nessa aplicação que é a criptomoeda. Bom, essa é a mensagem de hoje. E Se você está achando útil é, esses papos, essa discussão, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. É, vamos trazer todo mundo para debater e jogar esse jogo. E uh, confira o curso de gamificação de finanças pessoais que eu estou oferecendo na, na região do Rio de Janeiro. É, todos os fins de semana. O link está pendurado, fixado ali na página. E um abraço. Nos vemos amanhã.